Bom dia meu povo, aqui eu vou mostrar para vocês como fazer um pão vegano, então você vai precisar de 6 colheres de açúcar, vai precisar de 2 copos de 180 ml de água morna, vai precisar de uma colher rasa de sal, 9 colheres de óleo e 1 um quilo de farinha de trigo de qualquer marca, o, e um fermento biológico seco, que você tem que misturar com o açúcar, porque fermento biológico... É um fermento vivo que se alimenta de açúcar Então a gente volta já Bem minha gente, já misturei o açúcar aqui com o fermento E agora eu vou despejar aqui mesmo na pia, que está bem limpinha A farinha de trigo Que pode ser de qualquer marca, agora tem que ser sem fermento Isso aí é um detalhe muito importante aqui. A gente volta já minha gente, aqui mesmo na pia a gente deixa um buraco no meio, que isso tá bastante a coisa. E eu também costumo deixar um pouquinho de farinha de trigo aqui no saco, que a gente pode precisar depois. Aqui a gente vai misturar o açúcar. Então a gente vai misturar bastante o açúcar com o fermento e a gente volta já. Bem minha gente, tá aqui a farinha de trigo toda misturada com açúcar e com fermento. A gente faz um buraquinho no meio e vai botando o óleo e um copo d'água. E vai misturando. A gente volta já. Bem, minha gente, agora a gente botou outro copo d'água. Olha, é comum, quando a gente tiver botando o um copo d'água, ele escorrer um pouquinho aqui pelas pelos lados. Mas não tem nada, você vai só... É... Como é, Acompanhando, botando mais farinha, para que ele não escorra tanto. A gente volta já. Bem, minha gente, nesse ponto, você vai botar o sal. O sal se bota por último. Por quê? Porque o fermento não gosta do sal. E o sal tira um pouquinho o poder do fermento. Então é por isso que se bota por último. A gente vai mostrar mais uma vez e volta já. Pronto, minha gente. A massa nesse ponto, você continua salvando. O ideal é 15 minutos. Mas 10 minutos, você salvando sempre, também dá certo. Então tchau e até a próxima. Bom, pessoal, tá aqui, ó, totalmente esfregando da mão. Aí você faz assim. Eu só vejo mais ou menos 15 minutos. Se você vir que tá pensando um pouquinho mais de água você bota muito pouco, muito pouco. tá também pingando E aqui a gente bota nessa vasilha. E vai aguardar uma média de 40 minutos. A gente volta já. Assim a gente tampa a vasilha e aguarda uma média de 40 minutos. Volta já. Bem, pessoal, tá aqui a massa cresceu, basta apenas dobrar de tamanho. Você retira essa massa, vou utilizar de novo isso aqui, e aqui eu vou cortar em três partes, volto já. Então, pessoal, é assim que eu costumo partir, ela é em três partes, agora eu vou pegar uma parte dela, esse pão, e aquele, aquele restinho que, foi incrível, que a gente deixou logo no começo, vai ser ótimo para polvilhar aqui porque a gente vai precisar de um rolo. Vocês podem usar aquele velho rolo de madeira, que é muito bom. E eu uso esta garrafa de vinho, aqui, que faz o mesmo efeito. Mas, lógico, se você tiver um rolo de madeira, creio que é o ideal. Então, aí, a gente faz assim. E faz do outro lado também. A gente volta já. Bem, pessoal, então fica assim a massa. O que você faz? Você vai rolando ela assim. E essa parte aqui fica para baixo. Pode até botar assim. Então, a gente vai botar aqui. Uma, uma eu vou botar aqui, o outro aqui e o outro aqui. A gente volta já. Bem, pessoal, agora sim você cobre com plástico para que ele fique mais, mais quentinho. Volto já. Pronto, pessoal. A gente faz assim. E você vai botar no forno apenas pra esperar 40 minutos, não liga o forno, não liga o forno agora, espera dobrar de tamanho, depois você retira o plástico e aí já pode botar no forno. Bem pessoal, aqui está o nosso pão, só que a gente não bota no forno ainda, o pulo do gato é deixar o forno pré-aquecido, você deixa o forno 4 minutos ligado, então depois você abre o forno e coloca o pão, já a gente volta já. Então, pessoal, depois dos 4 minutos que o forno estiver pré-aquecido, agora você volta. Mais ou menos 40 minutos. Tchau. Uma coisa muito importante que eu tenho que dizer é que tem que ficar em 200 graus. Que é o ideal. Então, a gente volta. Minha gente, é, para saber se o pão está pronto é só enfiar uma faca ou um palito de madeira. Se aparecer seca, porque já está. Então, é, a gente volta daqui a pouco. Bem, minha gente, está aqui o nosso pão. Olha só. É, e aqui é para vocês. A gente está oferecendo para vocês, nossos, é, nossos coleguinhas. E esse aqui a gente vai já já comer com manteiga. Mas está muito quente, a gente não vai comer agora. A gente volta já. Bem, minha gente. E agora a nossa câmera Gil, que Dona nos ajudou gente. o tempo todo filmando, vai experimentar. Então, minha gente, a gente vai aqui se despedindo Então né? foi isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Certo E aqui a nossa imagem muito boa Muito bacana com o nosso pão, né? E próximo vídeo eu vou fazer um pão vegano Sem glúten Então vai ser um pão sem farinha de trigo Então nos aguarde e até a próxima Tchau